Olá, galerinha do YouTube, como vocês estão? E aí, eu sou como vocês estão? Espero que vocês vão bem. Já viu o vídeo, já vou avisando no começo, né? Oi gente. Aí Oi, gente. Estamos aqui com café. Bom, segundo episódio do Minecraft. Oi. Eu e a Fê, a gente já tinha feito aqui uns negócios, só que a gente perdeu a primeira parte do vídeo. Sim, triste. Isso. Porém, a vida. Porque algumas eu vezes eu vou lá, eu dar um delay, então você ela responder depois. Aí, porque não é o última O jogo mais na caipa, tô é muito pesado. Entendeu? Gado? Ai, eu vou logo buscar. os itens então, ali. eu morri. É ela tava na vida, é uma feia. Tava ajeitando para poder fazer uma casa. Como é que eu esqueci de tirar um negócio aqui do lado? É bem, ela é bem é e Isso tem um monstro. Uhum. Uhum. Uau, que trocas inteligentes, viu? Ah, já Tá subindo. A bobura. A bobura, Se você viu, é a bobura. O que tá aí nos carros, se você não viu. É, você vai entender o a Ah, isso. É abóbora bob. Uhum. Esse... É isso, vai ser isso mesmo. Pronto, vamos fazer a casaquinha. A de me seguir, zumbi. Um lugar fixo. Vai ser um lugar fixo mesmo. Vamos lá a diferença daqui. E se você não viu o primeiro episódio, vai entrar aí a playlist da série Tanto Faz. Acho que tem é um nome muito criativo. A borra, burra. A porra, burra. Ovelha. Quer já Yama? ai, Oi. Aqui só tá dois. Aqui tá três. <risos> Mari. <risos> Mari. Mari, Mari, Mari. Ó, oh, cadê tu? Hum. Cadê tu? Eu tô pegando madeira. Ah tá, então eu, eu vou comer baiacu. Hum. Você vai comer baiacu doido. Uou, eu tô fichando tão. Aqui <cười> ó, okay, come também Mari, come também. Tá, ah, calma. Cadê? Eu? Passa aí. Loba. Eita, eita, eita. Vale, minha senhora que vibe. Vai. Vale. Então galera do YouTube, meus ursinhos, né? Gente desenvolvidos com pouca produtividade, porém é isso. Né? Pelo menos uma casa, ó. Casa é top. Passa minha cabeça, que certinho. É. Porém é isso, gente. Estou com sono, estou cansada, não sei o que fazer. Não tenho ideia. Estou quase para morrer. Comi um baiacu para sentir uma vibe junto com a fê, né? Então é isso, espero que tenham gostado e tchau! <risos> Saiu, Nara. Tchau!